Era para ser o melhor dia da sua vida. Mas, segundos antes de entrar até o altar, ela ouviu as seguintes palavras. Você não vai ser feliz. Esse casamento não vai dar certo. Desiste. Na dúvida, ela resolveu persistir. E entre um banco de madeira e outro, e um passo após o outro, aquelas palavras martelavam na sua mente. E ainda assim, ela pensou mais uma vez em desistir, mas olhou para o altar e resolveu seguir em frente. Ah, as palavras! No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz assim, As palavras do tagarela são como espadas de dois gumes, corta para os dois lados, as palavras são terríveis. Podem ser usadas para bênção ou para maldição. Que palavras você tem proferido? Que palavras você tem usado diariamente para abençoar as pessoas? Ou que palavras você tem proferido e que tem feito um estrago na vida das pessoas que estão próximas a você? Pense nisso. Reflita sobre as palavras que você tem proferido, que Deus possa te abençoar e que você possa proferir apenas palavras de bênçãos. Que Deus te abençoe.